Vamos lá, nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas e principalmente de uma seguidora que mandou da seguinte forma Olá professor, Olá. minha genética é boa para definição, porém não gosto, o que desejo é ganho de massa magra e volume ao invés de definir Vamos lá, vou explicar primeiro essa parte assim, a massa magra automaticamente você está substituindo a gordura, que é a massa gorda, por músculo, massa magra, então nós estamos substituindo gordura por músculo, fechado. Ela já tem, aqui me diz que já tem uma genética boa para definição corporal, ótimo, muito bom, só que as pessoas que têm uma genética boa para definição corporal, como eu, sofrem em ganhar volume, como eu devo fazer para ganhar volume? É uma pergunta que ela é fácil, porém requer muita atenção. A primeira coisa que você deva entender é que para ganhar volume você precisa se alimentar mais, comer mais. Quanto mais você comer, você ganha volume. Volume é crescer, crescer é engordar. Não se iludam, tá? deixando bem claro isso daí. Não existe negócio, você vai crescer, você vai crescer, engordou automaticamente. A única diferença é que você está crescendo sem comer alimentos que fazem mal à sua saúde. Você está comendo alimentos, entre aspas, alimentos limpos. Alimentos que irão ajudar ao ganho de massa magra a ter volume sem ser produtos saturados, produtos como exemplo, embutidos, salsicha, presuntos, enlatados, rico em sal, açúcar, isso tudo você está colocando gorduras trans, está colocando tudo isso para o lado e se alimentando de alimentos que são bons, carboidratos, como a batata, como o inhame e vários outros alimentos que irão te ajudar a ter volume. Até aí tá ok. Só que as pessoas como eu e a nossa amiga aqui, que já tem a tendência do corpo definir muito rápido, sofrem com essa questão. Então você tem que ter o aumento, além do aumento, o treinamento. Aí o treinamento que eu indico não seria treinamentos com vários exercícios. Procure treinamentos que você, em um único exercício, consiga trabalhar o máximo de musculatura possível. Vou dar um exemplo. Suponhamos que esse celular seja um peso. Eu irei colocá-lo à frente do meu corpo, dessa forma. Vou fazer um agachamento que eu trabalho as minhas coxas, meu glúteo, meu abdômen, a região paravertebral e lombar. Trabalho as minhas pernas e agora eu vou incluir os braços. como, Quando eu agachar, eu elevo o braço e volto. Agachei, elevei o braço e voltei. Quando eu faço isso, eu estou trabalhando ombro, feixe peitoral superior, que é essa parte aqui do peitoral, peitoral. Eu estou trabalhando antebraço e braço por manter. Claro que os músculos que irão trabalhar mais seriam dos ombros. Outra coisa, você pode fazer um agachamento flexionando os braços com peso. Fazendo agachamento flexionando os braços. Significa que você em um único exercício, você trabalhou membros inferiores, é aí que eu falo, aí que está o pulo do gato, que você precisa sempre ter um profissional para montar o seu treinamento, um profissional que seja bom, que entenda, também não adianta pegar um que vai copiar e colar o treinamento igual de todo mundo. Então agora você entendeu que você trabalhou membros inferiores e superiores com um único exercício, ao invés de você segmentar assim, Vou fazer só membro inferior, vou fazer só membro superior. Não, não. Não, não existe, não exija ou exista muitos exercícios para fazer porque você quer volumizar. Se você quer volumizar, alimentação, treino, que você consiga juntar o máximo de musculaturas do seu corpo em um único exercício e não passar muito tempo treinando. Quanto menos você treinar, mais você ganhará. Por incrível que pareça. É simples assim, tá? E eu vou terminar aqui com a... a questão da, da dúvida dela, treinamento em casa, posso ganhar volume? Sim, treinamento em casa você pode, de acordo com o que eu acabei de te explicar, independente de você treinar na academia ou em casa, o que vai ditar realmente que você vai conseguir atingir seus objetivos é a tua alimentação. Então, se você fizer uma alimentação correta, se você fizer o treinamento em curto, Espaço de tempo, trabalhando o máximo a musculatura que você puder, aumentando um pouquinho a mais a carga do que o normal que você já faz. Exemplo, se você faz lá aquele braço, exercício para braço com um quilo, tenta colocar um quilo e meio, aumenta um pouquinho e faz menos repetições, menos repetições, curto período de tempo, melhor aporte de nutrientes, que é a melhor ingestão dos seus da sua alimentação, dos seus nutrientes, você vai conseguir volumizar em pouco tempo, e não vai ficar tendo esse problema que tanto te incomoda. Muito obrigado por você mandar mais essa dúvida, eu sou o professor Emílio Júnior, tentando esclarecer sempre as dúvidas para vocês, e lembre-se, muito obrigado, até nosso próximo encontro.